falar um pouco sobre o Sandro Tadeu. Eu acho que o, eu diria que o enterro do Sandro no jornal da tribuna, ele começa quando ele soltou uma nota na coluna, criticando uma ex-colega. A sua função de informar, né, eu acho que ele começou a ser enterrado, né? porque as ações para pressioná-lo ou para pressionar o jornal para que o demitissem, não foram poucas. E eu tive informações, algumas informações sobre isso. Antes de ler meus trabalhos, eu quero desejar um voto profundo, pesar à família do jornalista Sandra Tadeu. Não fiz um, um, um voto profundo, pesar, mas aproveitando o meu momento aqui, então, desejo à família enlutada que realmente, somente Deus nessa hora, para confortar o coração, presentes queridos.